E aí, mano, tudo bem? Beleza? Como é que você tá? Tranquilo? Espero que sim. Comenta comigo Tá tudo bem, graças a Deus E mano, eu só tô passando rapidão no começo desse vídeo Pra avisar que eu vou estar tá postando alguns vídeos aqui de novo Graças a Deus, eu acho que vou conseguir dar uma normalizada Fazer algumas coisas O vídeo é simples, tá ligado, mano? Porém, é de coração Tamo junto, então se você gostou, já deixa o like Compartilha o vídeo com seus amigos lá na rede social Rapidão, já cola lá, já compartilha fala, mano, Vamos lá dar uma assistida Esse vídeo aqui, mano, espero que vocês gostem É com o meu amigo Luca aí Tamo junto, Luca, é nóis, valeu Ai, Kyrie, tio. Maria, já comecei com um cara na porta. Tava jogando aqueles. Simcraft lá, sei lá, o que... que que é o nome daquele jogo lá? Cara, tu tava me ah, ligando. Ah, aquela lá que você mandou a foto? Tu tava me ligando, velho. Ele é tipo. Eita porra. Ele é tipo um. Um Miniscraft, tá ligado? Uhum. Misturado com um PUBG. Yes, com fortnite. e fortnite e tudo ao mesmo tempo em um lugar só Nossa. mano eu não achei uma arma velho e você acha que eu achei tá de sacanagem você não achou também eu não aí não dá uma né uma pistola aí não dá né dois ao mesmo tempo aí jogando sem armas é, é pedir para ganhar né o jogo né mano eu só achei carregador velho acabei de achar uma escopeta pra você não falar que é mentira só hum... tô com um canhão de mão aqui ah, mano. Achei desse. um canhão de mão um revólver tem bala de 5,56 aqui, mas. Aqui eu coloquei uma bala 5,56 Pega, ué. Peguei, só porque tu mandou. Senão eu não pegava não, eu sou ruim. Toma. Mano, eu só tô usando 762 nas no no okay. coisas aqui. velho. tô uma AKM. Tô de K98, tô já de revólver e AKM, já, já achei. E mochila 2. Mochila 3, na verdade. A carna 98, 98 é aquela que você gosta de jogar, não é? Capa 3, mano. Isso. É a sniper. Eu, mano, eu tava ó, jogando... Tava jogando não, né? Eu assisti um vídeo que eu joguei do PUBG. Que eu uhum. postei até no canal. Eu tava eu tava uhum. vendo que eu tava jogando e tal. E eu passei por uma cara e eu lembrei de você, velho. Nossa. Eu passei por uma cara no chão e não peguei, tá ligado? Eu tava de... Como é que chama aquela arma, velho? É a que não tem mira aqui no jogo. É essa? Não tem mira no jogo? Tem, um tem alguém aqui? aqui? Isso. Ah, já peguei. É pô, aquela que ela não tem mira, tá ligado? No jogo. Não tem mira no jogo. É pô, como é que chama aquela arma que não tem? A Thompson, Thompson. Ah, tá, entendi. Então, daí eu tava com ela, tá ligado, jogando. E aí eu lembro que eu ainda... Eu lembro não, né, eu no vídeo vídeo ainda comentava, tipo... Mano, bugou meu... Tem mano... outro cara aqui, mano. Eu tô no prédio. Deve ser eu que se eu tô confundindo. Não, não, não, não, é não. Eu vi o passo Pera muito aí. forte, cara. Eu tem mesmo. Pera para, para. Tem aqui no prédio. É aqui pra direita, ó. Tá, resumindo. Aí eu achei ela aqui no chão e não peguei. Passei direto. Tava de Thompson e AKM, se eu não me engano. Falei, caraca, se o Luca tivesse jogando, ele ia ficar... Doido. eu acho que a gente tá brisando, velho. Acho que não tem nada, não. Então, do nada o barulho some. Quando eu nasci, a minha mãe não tinha, não tinha leite. leite. Fernando e suas músicas. Sempre. Não, agora tem mesmo, agora tem mesmo Tem mesmo? É. Um garoto que mata muito. Nada, eu tinha nada, eu tinha nada. Peraí, eu acho que eu tô, eu vi alguma coisa na rua, eu vim correndo para te ajudar. Eu não tenho certeza que era alguém. Não era ninguém, Mano, tem uma granada aqui, ó. É, eu tô com duas já, pode, pode pegar. Não, eu não gosto de jogar granada sou ruim. Ó, pega a capa 2 aqui, tem aqui. Eu acho que eu tô, não tô não, de capa 2. Vê. É. Já tô. Tá, tá, tá. Pra tu ver se tu tá de capa 2 ou... Qualquer capa, é só tu vendo. na... Tá, sabe do lado das tuas armas? no lado esquerdo? É. Dá pra ver que tem um capacete e uma, um colete ali. Tá vendo que tem uns risquinhos amarelos? Mano, sinceramente, não tem, velho. Eu tô vendo só a mochila com dois pont... duas barrinhas. Ah, tá. Sim, verdade, verdade. Eu então, achei, já achei dois. Eu tô com um capa dois e... Esse é, é o nível do, do teu capacete e do teu colete. Beleza, agora eu tem... Ainda aprendendo, né? O Pub também é uma escola. Claro. E eu sou o professor. Será que a gente... a gente Só caiu a gente aqui, mano? Só. Só caiu a gente. E tamo safe. É, caiu né? pra nós, na verdade. Dá até pra gente ficar aqui ou ir lá nos container também. É arriscado, mas dá. Meu Deus, não dá pra... Ah, agora deu. Caraca, tô pra caraca aqui. Às vezes o PUBG dá uma louca, cara. Não dá pra pular os bagulho, mano Ah, sim, isso acontece muito comigo. Uma granada, velho. Eu tenho... Meia... O capa não, bala de 762 também. Eu tenho muita, velho. De eu uma... quero, eu quero, eu quero. Tá no, no prédio, hein? Sim, no prédio onde eu tô. É de também. Tá, é ó, de... tem. Tem M4 aqui. Acho que tu gosta mais da M16, Não, é? não eu vou pegar essa M4. M4 é aquela que dá o oh. um tiro sequencial, né? Três tiros, né? Não, não, essa é a M16, é de combo. Acho ah, Tem outro se... cara aqui. Não sei se eu pego ela. Ouvi, ouvi. Caraca! Que isso, bote? Mano, tem outro tem outro. tem outro, tem outro. Nossa, hoje eu tô bem, hein? Meu amigo. muita munição, velho. Tem com munição, para Achei uma M16. matar o cara. Sempre, isso. Essa é a M16. A M4 é a automática. Nossa, cara, eu tô dando umas bugadas. É energético? Tem. Me empresta um só. O que com o silenciador? Casinha AK. Ah, casinha Tá, entendi A casinha com o silenciador É você que tá aqui no meu prédio? Tô Você não tem pra onde ir não, velho Tô em cima Tô luteando, pô. Ouvi alguma coisa aqui em casa. Tinha que subir o fone aqui. Mano. Eu vou lutear mais a, a cidade em si, velho. Onde você tá luteando o prédio, mano? Mas os prédios aqui. os prédios, prédios aqui. aqui. Não, então. Lutei os prédios ou vou lutear os outros negócios ali? Não é de lutear, mano. É? Tem bastante coisa, é? Eu vou lutear ali onde eu marquei. Preciso de munição ainda, cara. quê? Preciso de munição ainda. Munição do quê? 762. 762, tô com 60 uhum. aqui pra... quer que pega? pega. Hum? por favor Pronto, peguei peguei mais Mira 4x M4 vou trocar M4 eu vou jogar de M4, na moral M4 é automática tá só pra... Capacete uh, ah, três aqui. É top mano essa arma aqui pô. Capacete três aqui ó Fernando. Estou indo para aí. I got supplies. aqui tá no primeiro andar ó o Red Bullzinho aqui no segundo Ué, tu não no nesse que eu tô aqui não quis o Red Bull não não pode pegar é no terceiro andar é capacete que você viu isso Bang. É na na no apartamento achei, achei. que não tem porta achei cara aqui caralho eu bati a mão errada no teclado Aí, ó. Derrubei aqui. Assim. Pô, não é... Põe, empresta o silenciador aí, pô. Caralho, eu gostei muito desse bagulho aqui, mano. Né? Tem outro. Boa, garoto. Aprendi com, com o professor, né, mano? Nada claro. de bom. Nada de bom. Ah, você quer as balas aqui que eu tô? Ou oh, a bala da... Uhum. Vou pegar umas aqui, peraí. Uhum. 762, né? 762. Isso. Vou jogar senha aqui no chão, to. Cara, tamo safe de novo, véi. A gente é safe zone, né, mano? Claro. A gente é a safe zone, pra falar a verdade. Uhum, yes. Acabou de morrer um alemão ali, véi Watch? É, ué Morreu pro gás o cara Morreu pro primeiro gás, pra falar a verdade Caraca, entrei num lugar que não tem loot, véi Na real, não tem loot, nada Vamos estilo dois, até agora. E bandagem. Caralho, às vezes eu sou passo o meu próprio passo, cara. Ouço passos no PUBG, Veja a porta abrir. Uma com de carne. Tá com visita aí então, é? Aí? Uhum. Fica assim, e né? Mano? Assim. Recebe visita. Pobre já foda. Vira zona. Fuzão, velho. louco. Como você fala com pai, rapaz? Deixa eu tentar trocar essa mina aqui. Eu só tenho um mestre, pô. Só tenho professor. Peraí. Só que eu não tinha ainda em bot. Achei outro Red. Red, blue, da da. Será que eles ganham alguma coisa? Tipo colocando... Opa achei mais bala... Balanço 27, 762... Né? Balanço 762... Tem um Amarelo. presente aqui pra você Eu mano. Tô sentindo que a gente vai ganhar essa velho. Também mano. A safe tá fechando muito na gente. cara. Se fechar aqui de novo velho a gente fica aqui mano. Não sei, não, hein? Aqui, ó. É... é. isso aqui, ó. Posso, do... Posso dropar? Jogo. Aqui, ó. Onde não tem loot, ó. Véi, se eu te falar. Aí, garoto. Eu tenho... Se eu te falar que eu tenho 5 desses, você me deu mais um. Então agora eu tenho 6. Tá, então me dá 1. Um. Então, que eu tenho 4, aí nós ficamos com 5. Nossa, que conta maravilhosa, hein? Maravilhosa. Olá. Além de ensinar pub, você ensina matemática, cara. Você é muito inteligente, velho. Obrigado. é fica assim, né, cara? Mano, tem silenciador aqui, Mano, ó. Tem silenciador aqui ó. De quê? É, de SM. Eu sei que você gosta de jogar de SM. Não, não. Não, não. Olha o cara aqui no meio da rua. Bastante. É bot. mata mato a bot, cara. Cara, tu me ofende desse jeito. Me sinto muito não, mal. mas é pra você melhorar, entendeu? Não. Ah, você mata muito bot, você tem que matar mais gente. Não, não mate pessoas. Tá? Não. É, não. é feio. Pera aí, você falou pra me matar pessoas? Agora não é? Ó, oh, silenciador de sniper. Não. É. Opa, eu quero, eu quero, eu quero, cara. Eu quero. Vai pegar Nossa, aqui. Nossa, agora é safe. Vou pegar. Tem outro cara aqui, ó. Mano, eu vou. Pera é aí, vem pra cá. Eu vou marcar. Vou tentar marcar aqui no mapa pra você, mano. Não, eu tô aqui do teu lado, pô. Marquei ele no mapa. Ó. Um abajur. Eu vou pegar isso carrinho. aqui. Hum. Eu vou pegar isso aqui e nós vamos vazar. Nossa, agora a safe trollou a gente, né, mano? Uhum. Bora, bora, bora, bora, bora. Já tô indo, meu irmão. E Só eu... tô indo. Eu já tô no Let's Go do Rabo parte usou. onde tá o, o airdrop, mano. Provavelmente o airdrop tá caindo dentro da safe, então tá um pouquinho longe, hein, mano? É. Peraí que tem um neguinho aqui, velho. Nossa, só uma. Só uma na panela. Tá porra, tá vindo um cara aqui, mano. Só três de ti. Ah, é, um. cara mesmo. Boa, garoto. Sim. Cadê? O matador de boa. Mano, vamos pegar esse carro e vamos vazar. Vai, vai, vai, vai, vai. Pilota ele. Vamos bora, bora, bora, bora, bora, bora, Peraí, peraí. Não, esse é o segundo gás, pô. Não, não sei. Peraí, aí, eu preciso, de um... eu preciso de uma mira, Fernando. Mira, tem o que você quer? Tem 4x aqui. 8x. Aí Seja é foda, 8. né, mano? Você também tá querendo... Esse cara tem, esse cara tem, esse cara tem. Peraí. Vai, pilota você aí, mano. Não, não, não, não, não. Você tá tô... no computador? Eu tô muito ruim de pilotar hoje. Vamos, vamos. Vai, então bora, bora, bora, bora. Bora. Bem que o cara tinha 8X, velho. Uma puta cagada, velho. Eu vi, os car... eu vi um... É um bagulho na ponte, tá ligado? Eu falei, pai, aquele carro deve estar tá se mexendo, mano. Aí eu vi o carro... Hum. Aproximando, eu peguei comecei a atirar E eu vi, mano, que ele realmente tava vindo pra cima Mano, o que você acha da gente atravessar a ponte já pra direitinho né? Ah, fechar é... aqui, né Uhum vamos, vamos a pé aqui, Fernando Tem cara ali, ó É, é Cara não é, cara não é Eu vi, eu vi Acertei uma... só... só mais uma. Eu acertei dois tiros já de nele, filha da puta, velho. Nossa... é Como sempre, eu nunca quase tenho energético, velho. Eu tenho. Não, eu tenho um analgésico aqui, então... suave. Vou tentar usar aqui, mano. Peraí. Ai, ai. É, Tomar o um remédio que faz bem pra saúde. Você toma o um remédio, mas nem abre ele, né, mano? Mano, sabe quantas pessoas tá viva, velho? Nossa! Pois é. Tá de sacanagem com a minha cara. Esse cara é muito camper, velho. Tá gravando, né? Tô. Não é possível. Nossa, Nossa senhora. Mano, é sério, cara. Isso vai dar um trabalho. Ó lá, achei um cara ali, ó. Lá do outro lado do rio. Ah derrubou. ah, derrubou bem na hora. Tá, deu mais uma, só mais um, isso. E outro cara ali é bot. Só que me faltava ser tudo de bot, né, mano? Invencível, mano. As costas, Lucas. as costas, Luca. Eu sei, eu sei, eu sei, eu vi. Achei, achei o cara, achei o cara. Tá lá na montanha, ó. Aham. Uhum. Dei uma. Ô, louco, aí sim. Boa, caralho, é A carta tá muito bugada, mano. Quer dizer, não é que tá bugada, ela tá muito ruim. Eu tô com uma Nossa, 4... bateram um panela ali. Tô com uma 4x. No meio da água, no meio da água, mano. Travessando ali, ó. Não é bote, não, não, é bot, não é bote, não é bote. Ah, vi, vi. Peguei. Boa. Tava sozinho, tava sozinho. Olha lá no fundão, vamos aproveitar, vamos aproveitar essa guerra aí. Se você estiver vendo, me avisa, mano. Eles estão... Acho que eles estão brigando lá pelo drop, tá ligado? Sim. Caralho, que susto velho. Lá em cima da montanha, lá, lá Vocês estão melhor Ah, não acredito nisso, cara Tá aqui na 75 Achei Olha, foi HS O cara não morreu, mano Tem outro que tava descendo, Lucas É isso Outro descendo. Ele tá aqui embaixo. é bom. que eu não tô na tua visão. Ele tava aqui embaixo, tipo 105. Tá ouvindo? Tô, tô ouvindo. Tá silenciado. Matou. Mano, eu tô dando uma avançada. Ah, Mano, é só bot na safe. parada, velho Sim, sim. O cara deve estar atrás do skipinho ali, mano. Tá, então ele tava descendo pra lá. Ó, derrubou lá no fundão. Tô vendo aqui, ó. Tipo, 120. Tá, tô vendo. não não tira, Dei uma. Não, tira, não, tira não, tira não. Eu tô silenciado. Dei outra. Meu Deus do céu. Foi. Rolando, tira aqui na frente. Boa. Peguei. Boa, mano. Aqui, na, na minha esquerda. Já ela. Mano, só tem uma dupla, velho. Tomara que não seja o bot. Cadê esses caras, mano? Achei. Data Amper. Cauda, cauda, cauda, cauda. Dei uma. É, 165. Na pedra. Boa, boa. Mais uma, mais uma. Mano, não acredito que é bot, velho O último deve ser bot, então. Caramba, não quer separar? Eu vou lá em cima da montanha. Cuidado pra não morrer lá, cara. Mano, aqui a gente tá dentro da safe. Hein? Esse cara deve estar tá camperando, mano. Pois é, vai. Ou o cara é bot ou ele tá camperando mesmo. Achei! Tava no meio da água. Nossa senhora. Tava atravessando. Boa! Eu. Cagada, Não, a maioria era bot, né, velho? A maioria era bot. Uh, que bosta! Mas valeu. Vai dar um vídeo.